estou aqui na cidade de Rio Brilhante e o Rio é tão brilhante que ele causa até um, uma certa preocupação porque veja bem aqui é uma passarela que conduz até a ilha mas olha só como que ele encheu quando da chuva tá vendo ó isso aqui tudo quando não está chovendo desse jeito as pessoas simplesmente passeiam ali, ó. Vou encostar mais aqui a imagem pra vocês terem noção. Passei ali tudo, ó. Tá vendo? Passeia, passeia ali tudo. Eles lancham ali, eles se passam momentos agradáveis com a família. Ei, tio, de novo, a nossa, hein, devido à chuva que tá acontecendo, tá vendo? Olha lá. Ó. Só grava a sua câmera? Tá não tira foto não? Então o que acontece? O pessoal vem pra cá Hoje não tem condição, tá vendo? Ele vai pra qual site? Vai um ele com ah. E ele é bem largo, como vocês podem ver aqui Ele é bem largo Bom pessoal Estou descendo agora Pela ponte Pêncio Estou indo em direção Ao que eles chamam de O -quiosque. O lugar é muito bonito Como vocês podem ver aqui um lugar maravilhoso, lindo, lindo. Olha que rio. Eu não sei a profundidade desse rio, mas é algo assim, fora de série. Eu vou até ali registrar para vocês a beleza disso daqui. Ô, bem. Madalena. Pode vir, bem. Tem um cabo de aço aqui no meio, ó. Tem um cabo de aço aqui no meio. Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha a água aqui, ó. Passando aqui, ó. ó. Que lugar é lindo, viu? Vamos lá, continuar andando. Tô no meio agora, agora tô passando já da parte onde balança mais. E gostaria muito que Madalena viesse logo, ela está com uma certa preocupação, mas nada que, que nos cause é, medo, né? Agora olha que interessante, pessoal: aqui, olha só, aqui é um quiosque, como vocês estão vendo, né? Aqui embaixo as pessoas se reúnem, eles sentam aqui, aqui eles jogam. Dominou, joga um dama, joga baralho e tudo mais. Agora, olha pra vocês ver a prova do que eu tô falando. Isso aqui é um banco, ó. É o de um banco. Ó. Espaldar de um banco. Onde as pessoas sentam ali pra ficar na ilha enquanto a água passa ao lado dela. Agora eu vou mostrar mais uma. Mais uma coisa ali, ó. Banco também. Tá vendo? Ó. Mais outro banco aqui, ó, ó, e ali na frente mais outro, ó, olha lá, de banco. Só que devido ao a, a, a rio preenchido aconteceu isso daí, ó, aqui é o quiosque e aqui é o rio. Assim, pessoal, ó, a mesinha coberta aqui, ó, tá vendo? Onde as pessoas jogam, onde as pessoas se divertem. Hoje não tem nem condição. o topo de uma mesa. E o rio, lá... É algo assim de deixar a gente admirado, né? Quem tem medo, é bom nem vir aqui, viu? Né? Oi. Oi, bem. Oi. Estamos aqui e eu perguntei, mas escuta, e aqueles pedalinhos, como é que faz? Eles falaram, quando você chegar aqui e ele estiver na beira, aí você pode entrar e ficar à vontade aí, porque não é cobrado. Então, esses pedalinhos aqui, até onde eu estou sabendo, você pode utilizá-los. Chegou primeiro, usa. O problema maior é isso, né é quem chega primeiro. Esse aqui é um lugar separado, né o rio não é esse, certo? É apenas o lugar onde eles chamam de a orla. É totalmente cercado e preparado para o pessoal fazer é, caminhada. Como vocês podem ver aqui, ó, eles fazem caminhada em volta de tudo isso. Eu não sei quantos quilômetros que dá, mas eles fazem caminhada em volta de tudo isso aí. Que beleza, gente. Que beleza. Alguns correm, como aqueles dois que estão vindo lá na frente, ó. Ali a é Madalena, meu tio e minha tia. Gente, passando aqui na estrada que vai para a cidade de Douradina, Madalena queria beber um pouco de água e eu encontrei esse pé de jaca aqui na fazenda onde eu estou agora. E simplesmente fiquei encantado com isso. Ó. Não perguntei se é da jaca dura ou da jaca mole, mas olha. Aí o que, que aconteceu? Paramos o carro aqui de baixo. Quando eu olhei para cima, Rapidamente eu tirei o carro de baixo. Simplesmente fantástico esse pé de jaca. E perde muita jaca, perde bastante, porque a não dá conta de comer. Também a grossura do garoto. Olha, a grossura disso. Bom, gente, nem tudo é festa. Por que eu estou falando isso? Nessa casinha de madeira morava um tio meu, chamado Erasmo. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo, porque ele faleceu alguns anos atrás, e agora eu só conheço ele por foto irmão do meu pai, irmão mais novo do meu pai. Mas aqui está a casinha onde ele morava. Vale o registro. Olha só aqui. Olha, ele mancou antes que ele foi eu vou ficar nessa parte, que mais me interessa Aí é eu vou falar o que? Você aqui fala assim, quem que é comida, o que é a comida, é o que é isso, o que é aquilo, como foi feito, o que foi o águero, <risos> foi o foi deixa ele falar então, não, vai. Deixa ele falar, vai. nós temos um arroz. Espera que ele vai ir, foca o arroz. Vamos lá? Temos um feijão. Frango assado, maionese, tomate, é, linguiça mista e uma farofa, uma farofa. com uva passa. Hum, que delícia. Para quem gosta, né, gente? Eu não gosto de uva passa. Então, uva passa só nas, no meio das frutas. Aqui nasceu melancia, abacaxi, pudim. Para comemorar hoje, nosso dia 24, véspera de Natal. E que. Todos, é, a principal motivo da nossa festa hoje é o nascimento do nosso menino Jesus, né? Então é isso. E essa aqui é a Ana Cláudia, dona <risos> da casa, <Ana> Cláudia, dona <risos> da casa <risos> que é a cara da minha irmã, que nos oferece hoje é, esse jantar. Ontem foi na casa desse querido aqui, ó. Ó, isso aqui foi aqui. E no primeiro dia. primeiro do dia, dia tá aqui. Do senhor? Lídio. Lídio. E aqui está o nosso anfitrião, esse que está nos recebendo. Aqui é da história do barco. É. Não esqueça. É na pinta. <risos> <risos> ah, mim, nós na quinta. O que tem estando no barco? Ah, para inventar, tem que gravar. Eu tenho que... A outra foi para o banheiro lá correu para o banheiro lá, de Ness. Eita! Não vai olhar para a câmera, não? Olha pra ele, pra... Ele mesmo, fica falando pra é mim. A, a vida mansa daquela ali, ó. Olha, olha que sossego, ó. Ah, eu já tomei meu banho, tô de boa. Vou pegar outra lá, na minha quer correr. Olha ela olha ela ligou. Ela ligou. <risos> <risos> ela não ele, já que ela não quer mostrar o rolo. Mãe, eu saio. sorrindo. saio. Tomei triste ainda que eu não acabei de comer. <risos> <risos> O tio já fica na ponta da mesa porque é mais fácil, né tio? A ponta da mesa ali da tá mais perto da, mais perto da comida, né? Tá pertinho ali, ó. Aí agora ali. Se arroz aí é seu, do tio. Pode comer tudo. Vamos <risos> que o vai entrar na pedrada. Mas eu vi um vídeo de um cara no, no, no grupo mandar lá, que eu falei, esse é animado. Ele limpou a panela, cara. Eu tinha mais ou menos um quilo e meio de comida. mais. mais, então quase que esquilo. É um tem uma. Uhum. uma pia de alumínio. Uhum. Deu tudo. aqui? Como é que perigoso. Já parou, Cícero? Já. Mesmo estando na ponte, <risos> não, não, eu esperando você desligar, <risos> peraí. Mas agora que chegou na quinta vez, você vai parar? Logo agora? Se que... pudim. uma concorrência, esse pudim, hein? Olha, É o pudim joga, vai porque perto de casa, ó. É, não, é, Tá rindo, Duas é, uhum. tá horas da manhã, O carro, do carro sai fora, abre a... Tirar as coisas de dentro, nadar lá dentro. Você acha que vai na casa dele também, não tem? Onde ele mora? Porque a bagunça é. não tem, não. Não? Não? Então lá. Na onde? Não, na nossa na casa nossa não. não. Mas na... Ali o ideal é a hum. penejinha vai sair fora do, da, da parede. Essa, é essa, essa, essa graça a gente tem. É? É. é? é na casa baixinha? No... No uhum. Ah, no fundo. A de baixo. Ah, No é? fundo do outro lado? Naldão? Naldão? Lá mesmo? Eu mais toque. É né? Mas eu saí. Eu saí um. Tá meio triste ainda que eu não acabei de comer. Né? <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <Que> tu <tristeza. risos> já fica na ponta da mesa porque é mais fácil, né, tio? Tá a ponta da mesa ali da tá, mais comida, mais aí, da tá mais perto da comida. Tá pertinho ali, ó. Aí, agora ali. Esse arroz aí é seu, viu, Ju? Pode comer tudo. Vamos <risos> <risos> que o Diogo, vai aí pra pegar a beirada. <risos> Mas eu vi um vídeo de um cara no grupo no, no, no, no, no mandar lá, que eu falei, esse é animado. E ele limpou a panela, cara. Eu tinha mais ou menos um quilo e meio de comida, ou mais. Então, quase dois tí, quilos. E é uma... fundo de uma pia. Tá, tá hum. de alumínio? Deu tudo, não gosto aqui. Como é que foi o senhor? Você quer? Eu já vou muito, fingaça. Agora é tudo. Eu vou gravar. Vai, vai comer a ideia? Não, vou deixar pro tio Nino. <risos> vou deixar isso aqui pro tio Nino. <risos> só, só, só pra mostrar pra vocês é como que ficou, né? Comemos muito bem. O que sobrou aqui é do tio Nino que é esse daqui, ó. Ah, não, o braço da Madalena, tá? Aqui Sobramada. também Sobramada. tem. Sim. Sim. O tio pode começar a pegar. Ah, oh, mas esse é o não é o não. <risos> Aí, pessoal, <risos> agora vocês verem, ó. Um que você vai levar. Se, Se tem um machismo, eu de presente ó, hoje, eu vou levar. É pra mim comer lá no estado de São Paulo. É igual. Né? Não. Gente, nós é, vamos é, chegar, vamos descansar e até daqui a pouco, né, tio? Também, é. Até é. amanhã. Se Deus quiser. Casa, tem um almoço eu muito gostoso lá em casa. Nos esperando. anos.